Fala pessoal, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Felipe e se você abriu esse vídeo aqui, meu amigo, eu tenho certeza que você quer muito saber se o de gel funciona ou não. Eu vou deixar aqui tudo bem esclarecido para você e vou abrir a caixa preta para que você saiba tudo com relação ao de gel para você tirar suas próprias conclusões e definir no final das contas se vai valer a pena ou não utilizar o de gel no seu tratamento. Se você quer resolver esse grande problema de e falta de autoestima devido ao tamanho pequeno que você tem, pode ter certeza que depois desse vídeo você vai estar bem esclarecido e esse problema possivelmente já vai estar solucionado dependendo das suas atitudes. Então sendo bem direto ao ponto, eu quero dizer a você que o Libre de Gel funciona. Sabe, as vendas dele falam por si só. Né? A gente vê que ele está fazendo muito sucesso aqui no Brasil hoje. As pessoas elas estão comprando o Libre de Gel devido a ele estar trazendo verdadeiros resultados. Então você pode ter a segurança de que o de gel é o produto que vai te trazer o resultado que você espera. Eu tive esse resultado em 4 semanas, 5 centímetros em 4 semanas. É algo incrível, sabe? É algo que pode melhorar, aumentar a autoestima de qualquer um. E se você já sofre com esse transtorno de ter esse membro assim de poucos centímetros há muito tempo, sabe? Se você está desanimado por causa da sua situação, corre atrás disso, resolve. É só que ele não faz milagres sozinho, não. Ele depende muito de você para que você possa ter um resultado com ele. Tá bom? Você tem que usar ele de forma metódica, todo dia. Todo dia. Tá bom? Não existe produto milagroso e Libidigel não é milagroso. Ele não vai, se você usar uma vez, comprou, usou uma vez, pronto. Não, não é assim. Você tem que usar conforme está descrito no site oficial ó. o site do, dos produtores que eu deixei aqui no link no link aqui na descrição, eles dizem exatamente o como você deve fazer o tratamento. E, meu amigo, vai, faça direitinho, você vai ter um resultado possivelmente até melhor que o meu, porque o resultado ele é diferente de organismo para organismo. Sabe, não tem contraindicação, ele não tem contraindicação porque ele é de uso externo, então ele não vai mexer com a sua pressão arterial, não vai fazer mal para você, só vai trazer a solução para o seu problema. Então o link aqui está, é, o primeiro link na descrição e no primeiro comentário, para que você possa lá comprar com segurança e resolver esse problema logo. Então corre atrás, meu amigo, e boa sorte.